Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, sou especialista em reinvenções e o meu objetivo aqui no canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Então, estou falando hoje aqui de Waikiki Beach em Honolulu, Havaí e resolvi fazer essa mensagem porque é algo que me atormenta de vez em quando, essa pressão que a gente sente aí do mercado, dos nossos meios, da nossa família, dos nossos colegas de que precisamos crescer cada vez mais, sem limites, né? Agora, tem uma sabedoria aí que eu vi do meu sócio, Ricardo Semler, que sempre quando eu penso que eu tô muito vidrado nisso e nem me perguntando o porquê de querer seguir um caminho desse de crescimento tão rápido, é o seguinte, poucas coisas na vida crescem de forma indefinida, né? E uma delas é o câncer. Então, às vezes, a gente fica com essa fissura de ter que escalar, de ter que ficar maior, mais forte, ah! mais bonito que o amiguinho do lado, com aquelas métricas todas de vaidade na maior parte das vezes, e a gente esquece o porquê da gente está fazendo algo, a gente esquece de aproveitar o caminho, a gente só deposita a felicidade lá no final, quando a gente crescer mais rápido, quando a gente tiver aquele tamanho, quando a gente escalar, né, que é a palavra que tá todo mundo falando, você precisa escalar essa você precisa automatizar tudo, você precisa crescer. Eu concordo que buscar evoluir é muito importante na vida, né? O aprendizado contínuo, se tornar cada vez 1% melhor do que a sua versão no dia anterior, mas isso não deve ser a qualquer custo, né? Você não deve abrir mão dos seus valores, você não deve abrir mão daquilo que é importante para você, principalmente falando aí de qualidade de vida porque a quantidade de empreendedores que eu vejo hoje que estão entrando nessa loucura, nesse dinamismo aí de crescer, no matter what, cara, eles estão ficando com uma vida de merda, eles estão olhando para trás aí e estão vendo que estão desperdiçando uma energia que poderia estar tá sendo investida em tempo de qualidade com a sua família, em projetos pessoais aí, hobbies, viagens, experiências únicas e ficam naquela do dinheiro, das métricas de vaidade, de ter que ter mais fãs, mais usuários, mais dígitos no lançamento, mais carrinhos abertos, mais, mais, mais, cada vez mais. E, de vez em quando, o que esse cara precisaria não é mais, é simplesmente melhor, é você ter mais qualidade, não quantidade, é de repente você parar para pensar, e não simplesmente ligar o piloto automático, mesmo que seja do empreendedorismo, mesmo que seja para gerar valor, e fazer as coisas sem mesmo pensar no porquê. Então, é por isso que eu estou trazendo aqui essa mensagem, para a gente trabalhar com mais consciência nas nossas decisões, principalmente no dia a dia, para que a gente não chegue lá na frente e se arrependa de olhar para trás e falar que trabalhei demais e curti de menos, ou acabei né, abrindo mão daquilo que era a minha verdade, daquilo que era importante para mim só para agradar os outros ou para agradar o meu próprio ego. Então, é, o crescer apenas por crescer, o crescer desenfreadamente, não é a solução né, para uma vida com mais sentido, uma vida com mais propósito, uma vida mais equilibrada. Eu acho que cada um tem que ter muita clareza dos valores importantes. Não quero julgar ninguém aqui que pense apenas em enriquecer, que pense apenas em crescer pelo dinheiro. Né, não é a minha opção. Eu não acho que é a opção mais sustentável. Mas se a pessoa quiser, tudo bem, e siga nesse caminho. Mas quando a gente olha aí para sabedoria de pessoas mais idosas, pessoas que chegaram lá no final da vida, olhando para trás, e tendo seus principais arrependimentos, né? Segundo aquele livro da Bronnie Ware, *O Antes de Partir*, né, ela foi uma enfermeira australiana e cuidou de diversos pacientes aí é, terminais, e ela conseguiu identificar os cinco principais arrependimentos dessa galera. Tem até um videozinho aqui que eu conto melhor sobre eles, mas todos eles são relacionados a deveria ter vivido uma vida com mais verdade, deveria ter botado mais energia e atenção nos meus amigos, deveria ter tido coragem de expressar os meus sentimentos, deveria ter trabalhado menos, deveria ter vivido os meus sonhos e não os sonhos dos outros, né? Então, a, a sabedoria tá aí, né? Basta a gente querer antecipar esses aprendizados pro agora ou esperar lá na frente e pagar para ver. Né? Então, fica aqui o meu desafio, pense nisso, se realmente crescer sem limites é a melhor solução. Eu acredito que não, mas deixo para você aí a reflexão, né? Para você chegar à sua própria conclusão